Opa, Bruno Piscinini aqui falando novamente, e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você quais são as sete áreas da alta performance. O que multimilionários que atingiram e se manteram lá em cima, no melhor e maior nível de excelência, produtividade e performance fazem. O que eles têm em comum que fazem eles gerar os resultados que eles geram. Isso é baseado num estudo que eu fiz, de olha, eu leio livros e a respeito disso há pelo menos 10, 15 anos, realmente desde muito cedo, e pouco a pouco eu fui desenvolvendo e vendo que há alguns hábitos em comum que pessoas de alto sucesso fazem. Você já percebeu que para algumas pessoas simplesmente parece ou mais fácil, ou que elas estão sempre na frente da curva, ou que elas conseguem simplesmente mais resultados? Então, tem alguns hábitos, algumas coisas que elas fazem que geram esses resultados. E isso eu descobri. E montei agora isso que eu quero apresentar aqui para você, que é o que eu chamo das sete áreas da alta performance. É ela que é responsável por tanto esses todos essas pessoas que atingiram o maior nível da alta performance, não só multimilionários que é assim que a gente acaba falando mais de negócios, mas também atletas e outras pessoas que atingiram o maior nível de excelência que elas podem ser, se tornaram realmente a melhor versão a melhor versão de elas mesmas, assim como a gente pode fazer. E é isso que é responsável. Por fazer com que você possa produzir até três vezes mais na metade do tempo, aprender a dominar a sua mente, as suas emoções, para que isso não atrapalhe, pelo contrário, alavanque. Os seus resultados e também ao mesmo tempo eliminar o estresse e a ansiedade de uma vez por todas, Isso que eu vejo que é um problema que acontece bastante. Que eu vejo por aí nessa pesquisa que eu fiz também, visitando sites, outros conteúdos, outros cursos, outros comentários, lendo comentários, milhares de comentários de outras pessoas e tentando ver quais eram os padrões mais comuns, comuns, comuns que as pessoas tinham e quais eram as dificuldades que elas estavam enfrentando. E é aí que eu cheguei nisso, que agora eu quero passar para ajudar você. realmente eu acho que hoje a gente está numa. Numa, numa época, numa oportunidade incrível, com chances incríveis. Aqui, principalmente, a gente está falando, eu falo de empreendedorismo digital, que é o que eu mais me especializo, obviamente. Mas não só nisso, a gente tem hoje, com, com a tecnologia, com tudo que a gente pode fazer, a possibilidade até de terceirizar trabalho para outros lugares do planeta e ter ferramentas para resolver nossos problemas. A gente está numa época de poder produzir muita coisa, realmente trabalhar com aquilo que a gente gosta. Numa escala inimaginável, realmente atingir os mais altos níveis da alta performance e excelência e se manter lá. Porque esse é o meu principal objetivo. Não é só. Ter picos de produtividade, picos de, de, de excelência, picos de performance, que isso você pode ter tomando alguma bebida energética, que eu não vou citar o nome aqui, porque eu só vou citar, obviamente, se pagarem aqui o patrocínio que está em negociação, e, ou, ou outros tipos, até tipos de drogas, lícitas ou ilícitas, para a gente se colocar num estado de euforia, performance, o que for. Mas isso não é meu interesse. meu interesse é que naturalmente a gente chegue e se mantenha nesse estado. Então, através desse estudo, foi cheguei que eu cheguei aqui nessas sete horas da alta performance que agora eu quero explicar para você exatamente como funciona e como isso pode ajudar você e é até engraçado porque isso toda essa digamos, essa pirâmide esse resultado desse estudo que eu fiz de como eu desenvolvi isso começou muito quando eu estava não sei o quanto tempo você me acompanha se você sabe minha história mas em algum, algum tempo atrás eu realizei um grande sonho meu que foi viajar é, pelo sudeste da Ásia só trabalhando que eu tenho negócios online viajando por lá aí tá, daí você pode se perguntar não e daí que acontecia que eu quando fui fazer essa viagem eu tinha decidido que bom eu vou viajar mas se os meus negócios sofrerem um pouco e eu acabar, digamos, perdendo um pouco, não ganhando tanto quanto eu acho que eu deveria, não tem problema, porque eu vou estar aproveitando a vida, vou estar conhecendo um dos lugares mais fantásticos desse mundo, e realmente é, recomendo que, se você puder, pode ir para lá. Então, eu, aquele, naquela época, eu não trabalhava, olha. Por semana, nem 25 horas por semana, porque eu estava sempre fazendo alguma atividade, ou era viajando para o próximo lugar, eu peguei mais de 50 voos, ou fazendo um mergulhos, eu fiz acho que cerca de 40 e poucos mergulhos lá, porque é uma das atividades que eu gosto, aprendi a surfar, enfim, visitei diversos países lá, como Tailândia, Malásia, Indonésia, essas coisas, e o que eu esperava que o meu negócio, e por isso que, que eu estou falando isso, não é só para me gabar nem nada, mas é só para exemplificar que mesmo fazendo tudo isso, o meu negócio, na verdade, ele não perdeu força, não, ele continuou crescendo e muito mais. E isso eu não consegui entender, até, o meu, até alguns amigos meus, como o próprio Rodrigo Polesso, não sei se você conhece ele, a gente tem um projeto junto e ele também tem no site dele. Ele falou para mim, o Henrique Carvalho, que é outro cara que tem, por exemplo, outro, também tem um projeto em conjunto e ele também tem o site dele, falando que realmente alguma coisa, como é que eles não conseguiam entender, como eu estando num lugar daqueles conseguia trabalhar e ainda produzir. Com essas horas, assim, com, com o período de, de tempo e trabalho limitado. Então, foi a partir disso, desse estudo, realmente de pensando mais a fundo o que, que eu estava fazendo na minha vida, que eu comecei a me dar conta que isso estava por trás. Porque de tudo que eu comecei a estudar, analisar as pessoas que realmente atingiram alta performance, o que, que elas tinham em comum e o que, que eu estava fazendo quando eu esperava que não ia dar certo, era isso que estava me, me, me ajudando. Então, como funciona aqui a pirâmide? Digamos, essa é pirâmide da alta performance e qual a importância dela. Aqui ela é dividida em três sessões para você entender e começar a se localizar. Se você também quiser atingir esses objetivos, atingir e se manter na alta performance e atingir esses objetivos que eu falei de realmente produzir até três vezes mais na metade do tempo, eliminar o estresse da ansiedade, realmente ter o controle da nossa mente e nossas emoções. A primeira área aqui, que é a mais importante, é a parte que eu chamo de propósito. Lembrando que isso, isso não é um chute do que eu acho ou desacho. Todos os perfis que eu estudei que atingiram a alta performance têm isso em maior ou menor do grau, mas tem isso, é isso que eles têm em comum para conseguir atingir os resultados que atingem. Então, esse primeiro item aqui, que é basicamente o nome dessa área: a propósito, é ter uma direção. Direção é uma missão, realmente saber. E eu acabo falando muito disso nos meus negócios, do vídeo aqui. Saber para onde é que eu estou mirando, para onde é que está indo, o que, que eu quero dar na vida, que diferença eu quero fazer na vida das pessoas. É isso, é isso que vai me dar energia. Depois a gente até vai ver aqui mais para baixo, que vai me dar todo o gás para realmente produzir. Não adianta, eu vejo muito curso aí, digamos, de produtividade. Tanto aqui como fora do Brasil, que é onde eu vou buscar, eu busco as minhas referências em tudo que é lugar do mundo, seja embaixo da pedra, lá atrás da cachoeira, na China, ou o que for, para conseguir o melhor do melhor para trazer para você. E muitos cursos de produtividade falam da técnica Pomodoro, do gerenciamento do tempo, do gerenciamento de tarefas, da ferramenta de, de, de listas de tarefas. Isso é tudo legal e sim, faz parte, mas isso é pequeno em comparação com o você tem bem claro. O seu propósito para realmente fazer acontecer, acordar com aquela energia, aquele gás de que não importa a barreira que colocar na nossa frente, eu vou passar por cima. Então, o primeiro deles é o propósito. O segundo aqui, que são esses outros itens aqui, é a parte da performance e si. Não alta performance, porque a alta performance é só quando você tem toda essa pirâmide completa, que eu quero ajudar hoje você aqui a ter ela, é ter esta parte que eu chamo de performance bem. Bem estruturada. O que ela significa? O que é os números 2, 3 e 4? Basicamente, isso foi feito até é um estudo que eu não sei se você conhece, de dois professores que eles fizeram do, nos Estados Unidos, o Tony Schwartz e o Jim Lohan, que eles fizeram um estudo que basicamente falando de que o gerenciamento de, de, de tempo hoje não é que ele não é importante, ele é importante, mas o verdadeiro segredo está em gerenciar a nossa energia. O quanto? Porque não adianta a gente ter todo o tempo do mundo. Um exemplo assim exagerado para ficar claro. Você pode ter 10 horas no dia. Se você estiver com dor de barriga, dor de cabeça, esteja mal, ou o que for, você não vai produzir nada. Então não é o tempo que você. Só o tempo por si só. Com certeza o tempo é um dos bem mais preciosos. Mas só ter tempo não adianta. Você tem que ter energia para estar tá produzindo esse tempo e produzindo no máximo da alta performance, que é o que eu quero ajudar você a chegar. Então o que são essas três energias? A primeira dela. É mental. Que aqui aquela parte que eu falei, de por exemplo, eliminar o estresse da ansiedade, reconhecer as armadilhas que a gente tem, pelo menos a maioria das pessoas, tem aquela pecinha aqui entre as orelhas chamada cérebro, e que apesar de obviamente ela ser fundamental, às vezes ela gosta de nos pregar umas peças que a gente tem que saber reconhecer e lidar com ela. Realmente é uma das ferramentas mais porosas que a gente tem, mas a gente tem que saber, digamos, domar ela. Depois a parte emocional do porquê que a gente às vezes se sente do jeito que se sente relacionamentos porque tem muita gente que já passou por digamos estágios onde assim podem ter conquistado tudo na parte financeira ou esporte alguma coisa mas o relacionamento com a família, com os filhos, na comunidade, horrível, adianta a saúde se deteriorando, vale a pena, tem que balancear, então isso também é influenciando em todas as energias mas na parte emocional realmente controlar isso. Por último, a energia física, que daí é um pouco do que eu falei, que não adianta nada você ter 10 horas para trabalhar num dia. Vou me colocar na cadeira, na frente do laptop, por 10 horas hoje. Ótimo! Se você não tiver energia para realmente fazer acontecer, não vai produzir. Então tem que cuidar muito, pelo propósito e tendo na parte da performance, pelo controle das nossas energias para realmente conseguir ter resultado. Por último aqui é a parte da produtividade. Essa é a área onde aí sim começa, digamos, a entrar mais a, a o bom na massa, a realmente fazer o que tem que ser feito, a cumprir a nossa lista de tarefas, gerenciar o tempo e tudo mais. Então só para preencher antes aqui, antes de falar um pouco mais dessa parte da produtividade, aqui então, a gente tem os itens 5, 6 e 7, e geralmente a ordem de importância dessa pirâmide é mais ou menos assim e assim. Não que seja é assim sempre, mas é mais ou menos essa ordem de importância se a gente quiser atingir alta performance, se a gente quiser produzir até três vezes mais na metade do tempo, eliminar o estresse da ansiedade ou até dominar nossa mente das emoções. Então, o que são esses itens aqui? O item número 5 é basicamente a organização em sistemas. Como que a gente organiza o nosso ambiente de trabalho? Como a gente organiza o nosso negócio? O que a gente faz primeiro o que a gente faz depois? Como a gente organiza a nossa vida? Tempo aqui, tempo lá, me priorizo. Como a gente faz isso? Tem diversas maneiras, estratégias, livros e um monte de maneiras de fazer. Então a gente tem que ter bem claro isso de como fazer para ter o resultado que a gente quer. O segundo aqui são os chamados rituais, que é digamos, um nível acima de hábitos, porque hábitos ainda é uma coisa um pouco manual. Eu tenho o hábito de fazer isso, ritual que já acontece automático. Isso vai, faz, acontece dia após dia. E se isso for uma coisa boa, imagina se você tiver um ritual que acontece automaticamente, sem você quase precisar se esforçar de trabalhar no seu negócio uma hora por dia, de fazer exercício físico uma hora por dia, de tra de tratar bem a sua mulher, ou seu marido, ou seus filhos, o que for. Se dedicar aquele tempo que às vezes você esquece, Pô, eu queria ter me dedicado hoje, queria poder ter ido jantar com ele ou com ela, ter ido no jogo, do meu filho, algumas coisas assim. Então você ter esses rituais que existem maneiras de como você cria eles para que eles aconteça quase, quase que automaticamente, sem que você precise ter disciplina, esse é outro dos conceitos que eu vi muito, que muita gente acaba caindo na desculpa: ah, mas eu não tenho muita disciplina. Disciplina. Não é assim. É disciplina, eu também não tenho muita disciplina. Tá? Eu tenho um pouco mais que a mãe. Não quero dizer assim, de não, não tenho nada. Mas a disciplina não é só isso que resolve o problema. Se eu fosse depender da minha disciplina para muitas coisas, eu não ia fazer o que eu faço. O que eu tenho são rituais e hábitos que eu instalei, programei com as técnicas e ferramentas certas para fazer o que eu quero que seja feito, para acontecer o que eu quero que aconteça e pouco a pouco ajustando para melhorar os resultados. É assim que funciona. E por último, aí sim a gente entra na fase da execução, que é realmente fazer o que tem que ser feito, o velho sentar na cadeira e fazer o que tem que ser feito e ir marcando a nossa lista de tarefas e completando. Então você pode ver que aqui essas são as sete áreas da alta performance do que que realmente leva uma pessoa a não só ter picos, mas a alcançar e se manter nessa área de realmente ter uma alta performance. E, claro. Como eu estava falando, antes, eu já vi muitos cursos aqui e fora que acabam falando de produtividade e muitos focam só nessa área aqui, na parte da execução. No máximo, no máximo, talvez venha para essa e para essa área aqui, que são os rituais e a organização. No máximo, mas eles cobrem só essa parte aqui da pirâmide e que não é a mais importante para realmente produzir. Não adianta nada você ter a melhor ferramenta do mundo, o melhor gerenciamento do, do mundo, a melhor técnica Pomodoro com o último software atualizado para fazer o que tem que ser feito se você não sabe para onde tem que ir, se você não sabe qual é o seu propósito ou de repente você está indo no caminho errado, de repente você não sabe se A ou B é melhor, que vai dar os resultados mais rápidos do que você realmente quer. Porque tem uma diferença de você ser produtivo e realmente ter resultados. Você pode ser produtivo de ficar o dia inteiro no laptop reorganizando os e-mails, reorganizando a maneira que você organiza os contatos. Até uma pergunta, não sei se isso já aconteceu com você, para mim acontecia muito. Quantas vezes você já trocou de software ou aplicativo para gerenciamento de ou de tempo ou de lista de tarefas? Se foi mais de uma, cuidado, a resposta não está aí. Não é um sistema melhor de lista de tarefas que vai ajudar você. A resposta não é essa, eu já passei por isso. E isso acontece por, por esses muitos cursos e ferramentas que, que às vezes as pessoas ensinam. Não digo nem que fazem por mal, mas é simplesmente porque não chegaram a estudar a fundo mesmo para não só pensar em produtividade, mas realmente pensar em performance, alta performance, ter resultados de verdade. É, é quando se olha só para essa parte de baixo da pirâmide que começa a achar. Que a ferramenta de gerenciamento de tempo, que a ferramenta de gerenciamento de lista de tarefas é a solução. Não é. Isso é só uma pequena equação. Pode ajudar? Claro, com certeza. Eu uso as minhas. É, fiz um, um guia, que eu vou ver se eu coloco o link aqui abaixo para baixar, se você quiser. Eu tenho uma pesquisa para responder também mais sobre isso. Mas não é a resposta. Não é a resposta. Mas pode ficar tranquilo que no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais desse assunto e também vou falar de alguns dos maiores mitos de produtividade, mas principalmente performance. Não só produzir, mas ter. Resultado. Então, este vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado dessa explicação. Comece a dar umas ideias de como você pode fazer para realmente atingir e se manter num nível de alta performance na área que for da sua vida, seja esporte, seja relacionamentos, seja no seu negócio, seja na sua carreira. Aqui eu trato mais como assim negócio próprio, empreendedorismo digital, mas eu sei que muitas pessoas ainda têm seu emprego e talvez nem queiram largar, é uma decisão sua, obviamente, como atingir o maior nível de excelência no que for que a gente está fazendo. Então este vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário, ou melhor, lembre-se de deixar seu comentário abaixo, porque aí a gente consegue se conhecer um pouco mais. E o que eu gostaria que você fizesse é deixar seu comentário de dizendo um pouco mais dentro das sete áreas da alta performance. Qual delas você acha que tem mais dificuldade? O que você acha? Que você gostaria realmente de conquistar ao atingir a alta performance? Esses dois caminhos já estão tá ótimos, quais suas maiores dificuldades que você mais quer conquistar, e assim já é suficiente para a gente conversando um pouco mais sobre esse assunto que eu, pessoalmente, sou apaixonado, realmente estudo com, com muita paixão desde muito tempo, porque realmente, antes mesmo de eu saber o que eu queria da vida, eu já estava estudando isso porque é algo que eu me interesso muito. Então este vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até a próxima!